Que desafio, né? Assim, assumir uma agência grande, com um orçamento superior a um bilhão de reais, num momento desses e sem poder trabalhar diretamente com a equipe tá? É mais próximo. E eu não posso reclamar, porque eu pedi para estar nessa posição, né? Eu me apresentei para esse cargo, eu lutei por ele, tive sucesso e fui eleito e indicado, é... Claro, eu não imaginava que seria nessa contingência, né, Essa situação, mas, mas o que eu posso dizer é que é, é um trabalho apaixonante, porque, no fim das contas, é, o, o que me move, eu acho que move uma série de outras pessoas, é a possibilidade de mudar o mundo, de contribuir para um mundo melhor, onde as coisas, sei lá, sejam melhores do que são. Então, e, e, e essa posição ela certamente dá esse essa, essa alavanca, né? Um pouco a analogia do Arquimedes, me deu uma alavanca e eu moverei o um, mundo. Um, né? Então a FAPESP é uma alavanca incrível.